Se você tem dificuldades de criar conteúdos para postar nas suas redes sociais, acompanhe este vídeo que eu vou mostrar algumas dicas e estratégias para obter ideias para fazer as suas postagens nas suas redes sociais. como uma, uma grande sacada para você criar o seu conteúdo. É, nele as pessoas, tudo que elas postam, elas colocam as hashtags. Essas hashtags normalmente representam o que elas estão postando. Uma dica prática de como você utilizar é, se você tem um sacolão, faça uma busca com o termo maçã, a hashtag maçã na busca do Instagram, ali você vai ver todos os posts que as pessoas fizeram e marcaram a hashtag. Eu fiz um exemplo aqui e logo achei um post que é alimentos que Reduzem a celulite. Esse post fala da maçã. Então você pode pegar essa ideia, adaptar para você e postar na, na sua rede social. Então é uma dica para você obter ideias para fazer seus posts. Use os seus concorrentes, veja o que, que eles estão fazendo. Procure os seus concorrentes nas redes sociais e veja o que eles estão postando. Não necessariamente você precisa copiar a mesma coisa que ele está fazendo e postar. Você pode olhar as postagens deles e com isso ter uma ideia. Para você fazer o seu post, ou melhor, você pode melhorar a ideia dele e utilizar isso nas suas redes sociais. Só não, não copie descaradamente o que ele está fazendo. Dá uma olhada na postagem dele e tome isso como um insight para criar os seus posts. Você não precisa buscar os seus concorrentes locais, busque concorrentes de outros estados, de outras cidades. Lá tá? é legal, você não, só não pode copiar igualzinho o que ele está fazendo, mas pegue como ideia. Talvez uma das dicas mais preciosas e que você vai obter as melhores ideias é ouvir os seus clientes. Pergunte para eles o porquê que eles estão comprando o seu produto. Que resultado eles esperam obter do, da compra do seu produto ou serviço. Por que eles estão escolhendo você? Com isso, você vai conseguir é, ter ideia do que postar. Ou melhor, quais dúvidas é, eles têm do seu produto. Isso é um, é um bom caminho para você ter ideia do que postar. Fóruns. Uma das ferramentas mais antigas da internet e ainda muito usada. E a Rua resposta. o Mercado Livre, sempre tem muitas dúvidas de clientes lá. Então, pegue o que você vende e pesquise lá. Vai te trazer inúmeras perguntas sobre o seu produto ou seu serviço. E já com as respostas. Com isso daí, você pode fazer uma postagem na sua rede social com a dúvida e a resposta. Você vai ser muito assertivo fazendo esse tipo de postagem, porque são dúvidas reais de pessoas que estão utilizando ou pretendem utilizar o seu produto ou serviço. Datas comemorativas. Faça uma busca no Google e procure todas as datas comemorativas ao longo do ano. Pegue todas as datas que têm relação com o seu negócio. Por exemplo, dia do cliente dia do amigo, é sempre legal você fazer uma postagem é, homenageando o dia. Com isso você vai criar um vínculo emocional com o seu cliente. É, é bem interessante e a gente utiliza bastante e sempre dá muito resultado. Analise todo o universo da sua loja. Pegue tudo que você vende e vê o que é interessante você falar, o que você pode dar de dicas é, relacionadas a esse universo que você está presente. Um exemplo para ficar mais fácil. Eu tenho um salão de cabelaria. Não é interessante você postar todo dia que o corte de cabelo é 20 reais. É, no terceiro dia que você postar, a pessoa já sabe, já está enjoada e não vai mais é, curtir a sua postagem, não vai mais dar é, aquela importância para a sua postagem. Com isso você vai perder força. Então o que, que você pode fazer? Postar o antes e depois de um corte de cabelo, tendências de corte de cabelo, Dicas de beleza, dicas de como pentear o seu cabelo. Então, tem todo um universo interessante que compõe a sua, a sua empresa. Olhe com carinho que com certeza você vai tirar grandes ideias de dentro da sua empresa mesmo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, é só deixar um, um comentário. Aproveite para curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima!